Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Vocês devem notar por aí alguns cards que são criados pelos próprios jogadores de Magic. E eles geralmente são feitos como uma espécie de piada sobre o próprio multiverso do Magic ou sobre coisas do nosso cotidiano. Essa série tem por objetivo mostrar alguns desses cards que são criados pela própria comunidade de Magic the Gathering. Hoje nós vamos tirar alguns cards do gorro do bufão. Você sendo brasileiro naturalmente já teve contato alguma vez na sua vida com um programa de humor Chapolin do humorista mexicano Chespirito, inclusive até deve se considerar meio que um fã da série. Portanto não é de se espantar que jogadores uh, de Magic, também provavelmente fãs de Chapolin, tenham criado uma coleção, uma pequena coleção de cards homenageando esse personagem e seu universo. Note que os cards apresentados nesse vídeo não são oficiais, não são cards oficiais da Wizards of the Coast e foram criados pela própria comunidade com o intuito de gerar entretenimento apenas. Os cards que a gente está mostrando aqui hoje são todos publicados na página Fake Magic Cards. Eu estou deixando aqui embaixo um link na descrição para que vocês possam dar uma conferida na página e dar uma curtida lá para dar uma força para os caras. É bem legal o material que eles estão postando lá. Vamos dar uma olhada nesses cards do Chapolin? Começamos com Água da Jamaica, dois manas genéricos para um artefato. Você vira e coloca no campo de batalha uma ficha de criatura 1 1 azul do tipo duende com esquivo. E logo nós temos também a ficha de duende 1 1. Esta carta faz referência ao episódio A Mansão dos Duendes. Aquele episódio em que a esposa tem a intenção de vender a casa por conta de alguns moradores clandestinos. Duendes em pleno século XX... O interessante sobre esse card É que não há custo para criar a ficha Esse artefato encaixa muito bem Em qualquer estratégia de combo infinito Imagina a surpresa do seu oponente Atacado por um milhão de fichas de duende Que beberam água da Jamaica Pirata uma negra Um mana híbrido entre azul ou preto Por uma criatura lendária o Humano pirata 1 2 Que tem travessia de ilha E ameaçar ele tem a melhor risada que eu já vi em toda a série. Fora isso, o card é super legal. Um mana por uma criatura 1, um, 2, mais duas habilidades não é nada mal. A única contrapartida é ser lendária, ou seja, só pode haver um alma negra no campo de batalha. Bruxa Baratuxa. Um mana genérico e um preto por uma criatura lendária Bruxa, um barrão, que tem a habilidade de Parangarikotihimihuaro. Você vira e transforma a criatura-alvo em juiz de futebol. Como o card, a bruxa baratuxa não é a melhor das coisas. Fora que a habilidade podia ser melhor explicada para dar mais expressividade ao card. Mas o flavor é inegável. Imagina só, em resposta transforma seu Tarmogoyf em juiz de futebol. Vou transformá-la! Em seguida nós temos a camponesa simples de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Por um mana branco você tem uma criatura um humano-camponês 1 barra 1. Porque a bruxa baratuxa sozinha não tem graça? E por que nome longo! No mais, o card é isso mesmo. Comum, um mana, 1 1, nada demais. mais. Buzina paralisadora, 4 manas genéricos por um artefato lendário. Por um mana genérico e virando o artefato você vira a criatura alvo. Por dois manas genéricos e desvirando o artefato, você desvira a criatura alvo. Sinceramente, percebe o flavor dessa carta? Um mana vira, dois manas desvira? É muito simples, olha. Basta uma buzinada e paralisa a pessoa. Depois, com duas buzinadas, recupera o movimento. Quem produziu isso teve uma sacada genial. Fora que a arte ficou bem fantástica também. Extrato de energia volátil. Um mana genérico e um mana azul por um encantamento aura. Encantar criatura ou artefato. A criatura ou artefato encantado tem voar. É basicamente um voo, só que com um custo de mana maior e uma condição de encantar a mais. Só não entendo por que eu daria voar a um artefato. Mas bem, o extrato de energia volátil era usado em móveis e. Pff, uma casa inteira? Você injetou as paredes e o teto da casa com o um extrato de energia volátil que deu a eles a faculdade de poder voar como pássaros. O Homem Invisível Por meio Mano Azul você tem uma criatura lendária Humano Invisível 0 1, com manto. O homem Invisível não pode atacar nem bloquear, e o Homem Invisível também não pode ser bloqueado. Meio Mano Azul Só isso já deixa a piada bem clara. Mas se eu fosse chato, diria para deixar o custo de mana em um mana azul para que ele tivesse a habilidade de virar a criatura alvo quando entra no campo de batalha. Afinal, o homem invisível não estava torcendo o braço do senhor barriga? O abome neve homem das naves. Por um mana genérico e um mana de terreno nevado, você tem uma criatura lendária Humano Ator 1 2 com um amedrontar. Humano Ator. Óbvio, afinal ele não é um abominável homem das neves, mas o abominéve homem das naves. Viram só, eu disse, já se passaram três horas e nem sinal do abominéve homem das naves. <risos> Caramba, rio até hoje com essa cena. Mas falando do card, é justo. 2 manas, 1,2 um, e amedrontar Simples e direto. Pepe Por uma mana branco e uma mana azul você tem uma criatura lendária humano guardião 0 2 com um defensor. Por uma mana genérico e virando a criatura, a criatura alvo não pode ser bloqueada neste turno. Pepe. Um nome, vários sentimentos. Um dos episódios mais citados do Chapolin até hoje. E o card não é nada mal também, ele daria consistência para decks como um Infect. Imagina só, um elfo brilhante gritando antes do ataque, Pepe, já tirei a vela! Pílula de Nanicolina. Por um mana genérico e umas uvas tem um feitiço com A criatura alvo não pode ser bloqueada até o final do turno. Primeira dá permanente dessa pequena coleção, e é uma menção justa, Afinal, as pílulas de Nanicolina figuraram em diversos episódios de Chapolin, inclusive numa participação especial em outro programa do mesmo humorista. É outro cara de justo, dois manas para dar evasão a uma criatura. Super Sam! Por um mano azul e um vermelho, você tem uma criatura lendária, o Mano-Herói 2/2. O maior concorrente do Chapolin em toda a história da série. Superman? Batman? Capitão América? Que nada! Super Sam é seu herói americano. Eu acho que 2 barra 2 é um pouco demais pra esse corpinho, não acham? Oh, yeah. Tripa Seca Dois manas pretos por uma criatura lendária, humano assassino 2 2 Com um toque mortífero Decididamente o card mais badass dessa coleção Em suas duas versões Nada mais justo Afinal, estamos falando de um dos arqui-inimigos do nosso herói 2/2 2, toque mortífero forte O Shirin, Shirion do Diabo. Por um mana ferexiano você tem um artefato lendário indestrutível. Você paga o mana ferexiano e vira o artefato para Shirin. Procure um card de seu grimório e coloque em sua mão. Depois embaralhe seu grimório. E por um mana e virando o artefato, você tem Shirion. Exília permanente alvo. Com uma condição. Você não pode ganhar o jogo. Outro card que é um show de flavor. O card tem tudo a ver com o episódio a que se refere. E que card? Muito forte, com um custo de mana extremamente flexível e duas habilidades absurdas. Mas claro, estamos falando de um artefato do diabo. Então há uma desvantagem condizente que equilibra o artefato. Chirrim, do diabo. Mas imagine um card como esse em jogo, Overpower! Chuva de Aerolitos Por três manas genéricos e um vermelho você tem um feitiço que destrói o terreno alvo Você olha pra esse card e pensa que já ouviu em algum lugar E daí lembra, mas não era chuva de pedra? Isso não são pedras, são Aerolitos! E claro, nós não podíamos terminar essa série sem ele Chapolin colorado, por um mana vermelho e um branco, você tem uma criatura lendária humano-herói 2 barra 2, com proteção contra tudo. Não podíamos terminar esse vídeo sem mencionar o próprio. Foi feita outra versão do card, mas achei essa mais condizente com o flavor do personagem. Acho que só faltou um lampejo para ficar perfeito, afinal... Oh, e agora quem poderá defendê-lo? O Japonês colorado não contavam com minha astúcia? Fantástico, não? Dá uma conferida na página dos caras do Fake Magic Cards. Eles com certeza vão ficar felizes se vocês disserem pra eles que o pessoal aqui da Biblioteca de Alexandria indicou a página deles. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo pra dar uma força pro canal. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se pra você não perder mais vídeos como esse com conteúdo de Magic the Gathering. E comente esse vídeo. Seus comentários são o que ajudam o canal a crescer e se tornar cada vez melhor, com qualidade e melhor informação para todos os Planeswalkers do multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair. Siga meus bons!